E aí pessoal, tranquilo, questão do número 25, a gente já está na mais da metade da prova aí, que bom, né? Então eu vou tentar trazer a próxima prova, eu vou tentar trazer a, a última, né? A última prova aí da ESA, pra gente ficar mesclando nisso, né? A última prova com as primeiras ali pra trabalhar a matemática básica e o que se trabalha atualmente. Tranquilo? Prometo para vocês. E detalhe importante também é que se você não baixou essa prova, se você não tem um PDF dessa prova, é, eu disponibilizei lá na nossa comunidade no Discord, você pode acessar, é gratuito, não tem custo nenhum, tá? E é até interessante a gente incorporar essa comunidade, para vocês aí trocarem informações, enfim, é, trazerem né, conhecimentos que eu tenho certeza que muita gente pode acrescentar, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer o exame é, de sangue, eu precisava do exame de sangue, e eu não tinha ainda um colega, né? avisou pra mim, ó, oh, faz o seguinte, vai lá na, no banco de sangue, lá no EMOP, né? eu sou de recife, vai lá no Nemop vai lá e é, doa sangue. Foi é a primeira vez que eu doei sangue, nem, nem tinha essa prática, até hoje eu tenho. Então, é, eu doava sangue, eu doei sangue na época e ganhei o hemograma completo, entre outras informações que precisava para uma, vou falar palavrão aqui, para vários exames né, que a essa cobra aí você deve estar ciente. Então, essa troca de informações é muito bacana, por isso que é interessante você participar de alguma comunidade, né? E sempre ter alguém trazendo informações interessantes. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a questão de número 25. Bom, vamos lá. A questão de número 25, ela diz o seguinte, já vou mostrar aqui para vocês. É uma questãozinha aí que envolve é, polinômios, tá? Muito bacana, faz parte da matemática básica. E ela diz o seguinte, ó, simplificando, 2x mais 6, x ao quadrado menos 7x mais 10, toda essa expressãozinha aí, é, encontramos, aí tem as alternativas. Vamos lá, vamos para o trabalho. Primeira coisa, primeira informação interessante. Pessoal, 2x mais 6, olha só que bacana. 2x mais 6, observe que a gente tem aqui ó, um fator comum tá? com essa expressão aqui. 6 é 3 vezes 2, então observe que 2 tem aqui e 2 ele está aparecendo aqui também. Então, eu tenho aqui, na realidade, se eu colocar o 2 em evidência, eu vou colocar o 2, multiplicar por quem? 2x dividido por 2 é x, e 6 dividido por 2 é 3. Então, eu tenho o mesmo fator que está ali embaixo no denominador da minha expressão. Tá? Com isso, eu já posso simplificar. Na verdade, eu vou até, é, eu vou é, repetir tudo aqui. Ó. Então, 2 multiplicado por x mais 3, dividido por quem? Por 2 vezes x mais 3. Então, como está todo mundo se multiplicando aqui em cima e aqui embaixo, né, e isso é muito importante a gente saber, está todo mundo se multiplicando. Só todo mundo, é, são produtos aqui, então eu posso sim simplificar essa expressão com essa aqui de baixo. Se eu tivesse uma adição aqui, isso já não seria possível. O que está faltando aqui agora? Observe que a gente tem duas expressões ali. O x x² menos 7x mais 10. E eu tenho também, vou até colocar com uma cor diferente aqui, ó, o x² 2 Menos 8x mais 15. É isso que está escrito ali, mais 15. Pessoal, existe um teorema chamado Teorema de Steven, né? que é muito legal. Até já disponibilizei uma aula aqui no canal falando sobre esse teorema, né? o produto, né? que diz o seguinte. Ó. Essas expressões, essas expressões aqui de segundo grau, né? a gente pode transformar elas como um produto. Eu posso encontrar um produto onde... O seguinte, eu tenho aqui x, tá? E a primeira raiz, ou o primeiro número, eu vou colocar aqui, chamar de A. Ó, x e o primeiro número, vou chamar de A. E x e o segundo número. Eu não sei se vai ser aqui mais ou menos, enfim, aqui o sinal se vai ser mais ou menos. Eu vou analisar que números são esses. E quem são o A e o B. Olha só, olhando para a expressão x2 menos 7x mais 10, esse teorema diz o seguinte, ó, que. Esse número aqui, ele provém da soma de A e B. Então tem dois números que somados, ó, dois números A e B que somados dá menos 7, a gente tem que pegar o sinalzinho dele também. E dois números, isso aqui é o produto. Então aqui a gente tem a soma e aqui tem o produto. E o produto deles é igual a 10. Então, quem são esses dois números? né? que é, multiplicados dá 10 e somados dá menos 7. Observe que 5 e 2, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 5 e 2, é, o produto deles dá 10 e a soma deles dá 7. Mas como é que uma é possível né, o produto de 5 e 2 dá, é a sua soma, na realidade, dá menos 7? Só se eu colocar aqui menos e menos. Não é isso? Porque menos 5 menos 2 é menos 7. E observe que menos 5 vezes menos 2 é 10 também. Então a gente vai ficar fazendo esse jogo aí, com isso a gente consegue descobrir quem é o A e quem é o B. Então agora eu tenho uma resposta, se ali é mais ou menos, é só isso que eu preciso pessoal, muito tranquilo, tá? Então eu tenho aqui que o primeiro é menos 5 e o segundo é menos 2. Da mesma forma eu vou resolver aqui, ó, X e um número e X e... E um segundo número que eu vou descobrir. Eu sempre coloco aqui, não sei porquê. E um segundo número. Ah, eu não sei o sinal dele, se é mais ou menos. Eu vou colocar aqui para a gente sempre lembrar aqui. Vai depender dessa jogadinha que a gente fizer aqui. Ó. Aqui, a gente sabe que é a soma. E aqui, a gente sabe que é o produto. Ó, vamos lá. A mais B é igual a menos 8. E A vezes B é igual a 15. E aí, vamos pensar qual... Dois números aí que multiplicados dá 15 e a soma dá menos 8. Observe que os 5 e 3 é, são fortes candidatos, porque 5 vezes 3 é 15 e 5 mais 3 é 8, né? Só que aqui para dar menos 8 eu tenho que ter menos 5 e menos 3. E observe que menos 5 vezes menos 3 dá 15 também. Então, encontramos aqui os candidatos a o valor de A e B. Então, é menos 5 e menos 3. Então, agora, complementando ali, ó, eu sei que x x² menos 7x mais 10 pode ser substituído por x menos 5. Se você multiplicar aí x menos 5 e x menos 2, você vai ver que vai chegar nessa expressão aqui. Da mesma forma que vai chegar essa expressão aqui. Tá bom, pessoal? E aqui embaixo a gente vai ter quem? x menos 5 multiplicado por x menos 3. Então, agora, vamos simplificar. Né? Ó, dividindo 2 por 2 é 1 x mais 3 dividido por x mais 3, que são iguais, é 1 também. x menos 5 dividido por x menos 5 é 1 também. Então, a gente acaba ficando aqui com x menos 2 multiplicado por 1, que é x menos 2. E x menos 3 multiplicado por 1, que também é x menos 3. Então, o resultado seria x menos 2 dividido por x menos 3. Vamos ver aqui se o resultado bate com o gabarito. Observe que está certinho, x menos 2 dividido por x menos 3. Eu gostei muito de trazer essa questão para vocês, tá? achei bacana. Na verdade, é a prova toda que eu estou resolvendo aqui. E eu tenho certeza que isso, esse detalhezinho aqui, muita gente ainda fica com dúvida. Tá? A gente poderia resolver isso aí também por raízes da, daquelas duas equações. Mas eu achei interessante trazer esse produto de Steven que é muito legal. E a gente, faz a gente ganhar tempo. É, na prova também, se a gente consegue enxergar os dois números ali rapidamente. Tá bom? Fica a dica, a gente se vê na próxima questão.